de Desenvolvimento Social pela iniciativa que é uh, tá se dedicando a construir esse processo de pensar o trabalhador psicólogo no SUAS e toda essa relação aí com o CRAS e as frentes para que de fato a gente possa nesse processo estar tá, uh, estabelecendo a assistência social, como uma frente de fato de política pública e de política pública de qualidade. Eu acho que esse é um trabalho que se desenha hoje, a grande quantidade de profissionais psicólogos nos CRAS e nos CREAS, a última referência aí levantada pelo CREPOP, que a Ana citou, são cerca de quase 8 mil profissionais nesse Brasil todo. E isso é muito importante para que nessa parceria e a FENAP se venha para essa mesa de abertura, tanto para saudar a iniciativa como se colocar à disposição nessa construção que é conjunta e principalmente se faz conjunta dentro dos organismos de controle social. Hoje a gente teve aí a, a tarde a posse né, da nova composição do Conselho Nacional de Assistência Social, a Fenapsi se faz presente lá pelo conselheiro Frederico Leite, dentro do conselho e diretor dessa federação e é uma ação casada mesmo para constituir uma mudança de rumos né? e resgatar aquilo que a Constituição de 88 falava da premissa das políticas de Seguridade Social. Então saúde, previdência e assistência como políticas públicas e estabelecidas aí aonde a gente possa desenhar a gestão do trabalho também. Então que a gente precisa ainda avançar num caminhar que é bastante longo de enfrentamento hoje dos vários problemas que ainda estão por vir na organização dessa gestão do trabalho. Nessa perspectiva, os trabalhadores presentes aí na última conferência de assistência social se reuniram, estabeleceram a construção de um fórum dos trabalhadores do SUAS e esse fórum agora, também na relação de um conveniamento com o Ministério, vai estar realizando seminários e uh, aprovado aí uh, na última referência do Conselho Nacional de Assistência Social, na última pleno, e esses seminários serão seminários regionais e, posteriormente, um seminário nacional, para pensar a organização do trabalho, estabelecer como meta a relação da negociação do serviço público, que para nós é prioridade, então, aos moldes aí, da saúde, uma mesa nacional de negociação permanente do SUAS e que a gente esteja desenhando e definindo com mais clareza quem são esses vários profissionais que estão aí na frente da assistência social, alguns já citados aqui, mas esse desenho aí da multiprofissionalidade, da intersetorialidade precisa estar sendo reafirmada para a atenção da população como um todo no nosso país. E que, de fato, os vários programas, as várias frentes aí, estejam numa convergência, onde a gente coloque mesmo uma qualidade de vida para todas as pessoas desse país. E nessa linha né, de pensar o psicólogo inserido nessa lógica do serviço público, e não mais aí nas frentes tradicionais como se organizava assistência, está pensando a relação dele na frente que é a de trabalho da assistência, com a relação aí dos programas de saúde, em especial destacar aí a conferência intersetorial de saúde mental, a quarta conferência que vai acontecer na próxima semana, de 27 a dia 1º de julho, onde estiveram presentes na organização dessa conferência representantes do Ministério do Trabalho e Emprego, da Secretaria Especial de Direitos Humanos, do Ministério da Saúde e no Ministério do Desenvolvimento Social, pensando que a perspectiva da saúde mental é uma questão bastante candente no nosso país e que faz interface e faz a relação com todas essas políticas. Então, que a gente possa ter bom proveito aqui nesses dias do seminário, que a gente acumule aí em referências técnicas, para além dos documentos, do georreferenciamento que o Carepop já está fazendo em todo o país, sobre a questão da inserção na assistência social e nos CRAS, mas que a gente avance na qualidade técnica a partir das reflexões que a gente vai poder iniciar a partir de hoje, com essa conferência de abertura e, posteriormente, com as mesas aí no decorrer do encontro. Quero dizer que vai ser muito importante e para a Federação Nacional dos Psicólogos é um aprendizado aqui fazendo essa troca, trabalhando mesmo em parceria com as estruturas é, dos sistemas conselho, tanto de psicologia como de serviço social, a gente tem uma tradição lá no estado de São Paulo, que é o estado que eu faço parte, de parceria em algumas ações junto ao CRESS local... A gente acredita que só na troca do diálogo, no respeito das entidades, na construção conjunta, cada um reconhecendo o seu papel e a sua função, é que a gente pode dar um somatório de qualidade na vida e na condição de profissão dos trabalhadores psicólogos, assistentes sociais, e que a gente possa estar estabelecendo essas trocas com muito respeito, um pouco definindo as funções, mas também construindo conjuntamente um país melhor, que é o resultado que a gente espera ao final das próprias políticas públicas. Obrigada.